Não sei agora porque se falando da Gamakus, nós estamos aqui com mais um vídeo e Yosio Olha essa coisinha linda, gente Ela é tão linda hum. Tem que vê-la assim, ó Meus olhos são vibrantes Olhem só Eles ficam vermelhos O que você acha de alguém com olhos vermelhos, hein Senpai? EIN SENPAI Hein Olha o meu interior Bom, gente, estamos aqui agora com mais um vídeo de Yandere Simulator. As atualizações que teve do dia 1 e do dia 15 não foram grandes coisas, mas nós vamos mostrá-las porque tem o Senpai. E What's up with her? Não, não sei o que tá, tem a ver comigo. Vamos lá. Primeiro eles colocaram uns negocinhos aqui, tipo, entre ao clube de satanismo, é, é tipo propaganda. Clube de fotografia, Martial Arts, ciência, esportes, o que é isso? Gaming. Oh yeah. Enfim. Ah, será que entro aluno novo? Provavelmente não. Acho que eles dificilmente vão mexer em mais alunos. Não, entrou no novo não. Eles colocaram essa mulher aqui. É amiga. Isso aí, tem que tirar uma selfie. Quem que é ela? Ela é amigável, mas restrita. Oh, uma nova personalidade. É, não tem crush. Ah, beleza. Ah, eles mexeram no celular, Olha lá, gente. Fica mais bonito. Cresce. Eita porra. Ah, tem as profetas. Ah, legal. Meus status. Não tenho nenhum status. Simbora, vamos ver mais o que eles colocaram. Só que eu não posso ir assim, eu tenho que ir assim. Porque senão a Kokona vai achar, né? Kokona achará que é melhor do que eu. Será que dá pra matar essa professora? Just what do you think you're doing? Eita porra. Tá, não dá pra matar ela assim. Tá. Desculpa, professora. Desculpa. Vamos ver. Eu sei que na sala de jogos. Eles adicionaram isso aqui. Aqui é a sala de jogos. Eles adicionaram isso aqui que seria tipo um spotzinho para... <risos> Ninguém está me vendo. E agora dá para nós entrarmos na sala, no clube de jogos. Olha lá. Sim. Uau. O clube de jogos, ele não tem muita coisa... Tipo, ele é bem útil, só que... Tipo, deixa eu explicar. Mais fácil explicar. Tá vendo esse status, gente? Tem Biologia, Química, Linguagem, Físico, Sedução, esses negócios. E o Clube de Jogos, ele bufa um nível até o final do dia, entende? Então se a gente precisa sequestrar alguém na segunda, a gente já consegue agora. Por causa de Biologia, Artes Marciais. Esse aqui é Sedução, Terror, Social. Stealth é, Racing, que aumenta a velocidade, e esse aqui. Eles não falaram o que isso aqui bufa. Mas o que isso aqui bufa? Estou jogando. Power up. Mas gente, o que isso aqui bufa? Eles não falaram o que O próprio criador do jogo ele ficou tipo. Em silêncio profundo. Cadê minha faca? Cadê? Minha faca. Eu vou aqui em cima. Aqui, aqui em cima tem minha faca. Aí moças. Olá. Exclu excluída. Quem ser você? Não. Ah. ah, você é tímida? Não. Ha. Ah, nunca foi vista exibindo emoções. Eita porra. era minha faca. Obrigado pela minha faca. Kenga! Kenga também! Você é uma Kenga! Não, não ligue! Você nunca contará para o meu senpai que teve isto. Deixa eu dar uma olhada no botãozinho aqui de.. Coisa. Temos o teletransporte para o seis, para o sete... Oi! Ai O que está com você? O que você controla? Se comporta bem este instante! Ai meu Deus! Vamos matar aquela king antes de terminar o vídeo. Olha, olha o Bug gente. Uh, oi, sem pai. Yandere, punch. Punch. Yandere, punch. Surdei? Yandere, punch. Não, você não fugirá. Yandere, Kinga. E o aluno bugou. Vai dar um E você está fazendo Yandere. o quê aí? Toco Olha, tem alguma coisa Dentro do seu armário, amiga Vamos fazer assim A amiga está lá quando de repente Errou Ó, Estou aqui no armário Mexendo Super feliz quando de repente Oi Eu não fiz nada Não foi eu que fiz isso, tá Cale sua boca Olha o pai. Gente, nós temos que matar o sem pai. Pelo bem Yandere, dele. Uh, ou não, né? Sem pai. Você não sobrevirá a esse soco. Pai. Ou vai, né? What's up with her? Shh. Tá sem pai tá bugado, gente. Pai. Yandere, pai. Oh. She's acting strange. Isso aqui é um corpo morto? Não, cara, relaxa, ela só tá só dançando um pouquinho, olha lá, super normal, todo mundo, todo mundo faz isso. Amiga, vem aqui comigo. Bom, gente, acho que foi isso, né, não teve muita coisa que adicionaram nesse, nesse patch, deixa eu dar uma olhada lá fora. Mas eles não adicionaram tanta coisa assim no patch. Foi bem sutil até o patch, eles falaram que tá ocupado com outros negócios. Principalmente porque o criador ama Dark Souls 3 e não sou Dark Souls 3, então. Você <risos> acha? Bom, então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Yandere! Gengas. Pai! Eita, eu tô dentro da parede de gente, calma. Uma vez dentro, ah. Enfim, é... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, tem matinho agora pra se esconder também, isso eu tô ligado. Espero que vocês tenham gostado, gente. Deem like, favoritos, inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Eu não estava querendo gravar de Yonder, assim, das atualizações, exatamente, porque... Ele não teve atualização esses dias, mas tem uns joguinhos aí que eu vou trazer do Yonder simulator. Que é tipo de primeiro de abril. Então, até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal. Eu consigo apertar CTRL. Então, pessoal. Falou.